Primeira perguntinha, eu gostaria de saber o que vocês estão pretendendo fazer, qual concurso que vocês vão fazer, é um vestibular, é o ENEM, é o é concurso de militares, tem muita gente que pede aqui é, questões de concursos militares, qual concurso militar que você vai fazer, né? Então eu estou pedindo isso porque, porque a gente está saindo da parte teórica agora dos números complexos e eu vou trazer exercícios para vocês também, tá? Então eu vou trazer aqui é, exercícios de concursos, né, provas anteriores de concursos públicos, tanto concurso militar quanto é, vestibular, Enem, tá pessoal? Minha ideia é trazer aqui diversas questões para vocês, para a gente saber como é que os números complexos caem nessas provas, tá bom? Então a gente faz uma consulta na internet tranquilo e é, caçamos questões para trazer aqui para vocês beleza então deixem aí nos comentários é, até para eu conhecer vocês saber quem é que tá assistindo as aulas aqui tá para eu saber qual tipo de exercício a gente pode é, trazer aqui para vocês beleza então é, se você ainda não é inscrito se inscreva no canal essa playlist já está no finalzinho já a playlist de números complexos e ela está completa eu vou deixar um link aqui é, logo acima tá um cardzinho para você ter acesso à playlist completa então é, deixa aí seus comentários, se inscreva, curta o vídeo, tá? Porque a ideia aqui é manter aulas semanais. Toda semana vai ter um vídeo novo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, deixem aí, já deixem sugestões do próximo, do, dos próximos assuntos, né? É, que eu vou trazer aqui pro canal, porque a ideia é essa, ter variados assuntos do ensino fundamental, médio e também superior. Eu tô focando agora no médio e no fundamental porque não tem quase nada ainda no canal. Então, é, eu tô aqui focando agora no ensino médio e superior, tá? Pra preencher essa lacuna aí do nosso espaço. Tranquilo, pessoal? Então, vem aqui comigo, pois o tempo está correndo. Vamos lá. Bom, pessoal, e aqui estaria é, a nossa introdução. Observe que aqui a gente tem um número complexo na sua forma algébrica, tá? E eu já transformei aqui, ó, ele para sua forma trigonométrica ou polar. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer na aula anterior, né, pessoal? E é bem tranquilo é, a gente calcular isso aqui, é o argumento, isso aqui é o módulo do número, e isso aqui é a forma compacta é, da forma polar de um número complexo, né? Então, é, o, um, o primeiro conselho que eu dou para vocês é por isso que eu deixei dessa forma aqui. É, tentem transformar na potenciação e na radiciação esse número aqui na sua forma completa, tá? É, eu digo a forma trigonométrica, né? Então esse número aqui, ó, ele pode ser escrito, vou até colocar aqui, ó, Z é igual ao módulo, não é isso? Vezes o quê, pessoal? Cosseno, olha só, cosseno do argumento, que é π sobre 3, mais, né? Isso não esquecer que aqui é um mais, mais I vezes, olha só, cosseno I e seno, né? vezes seno de pi sobre 3. Então, aqui estaria nosso, é o nosso número na forma polar mais completa. Né? A gente saiu da forma compacta para a forma mais completa. Beleza, pessoal? E muitas vezes, não vai ser tão simples assim, eu estou colocando aqui apenas para exemplo para a gente entender e ver que não, é, não tem nada de complexo aqui, tá, pessoal? É, quando eu quero calcular a potência de um número complexo, é mais interessante para você deixar esse número na forma algébrica ou polar. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do número que a gente está trabalhando aqui, esse processo na forma algébrica, né? Esse processo pode se tornar um pouco mais trabalhoso. Então, é muito interessante. Vocês vão ver, ó, essa fórmula aqui não tem nada... Pode parecer feia, mas é bem tranquila, pessoal. O que ela está dizendo aqui é o seguinte. Ó, quando você pega um número complexo na forma polar, e eleva ele a uma potência n, eu vou colocar aqui, ó, uma potência n, pessoal, isso aqui é uma multiplicação, tem dois valores aqui, ó, o primeiro valor, isso aqui na, na propriedade da potenciação a gente aprendeu, né? Eu pego o primeiro fator e elevo a n, olha só, pego o primeiro fator e elevo a n, e essa partezinha aqui, se você aplicar a propriedade distributiva, né? Porque eu vou multiplicar ela por ela mesma, n vezes, não é isso? Isso aqui vai ficar elevado a n. Então, fazendo isso aí, vai ter ali uma, uma, é, umas operações com arcos e a gente consegue chegar a essa expressão aqui, tá? Não é tão difícil a demonstração. Então, eu peguei apenas a essência é, da nossa fórmula, que é exatamente essa, ó, z elevado a n e o cosseno de θ do ângulo do argumento multiplicado por n. Então, multiplicado por n, aqui também multiplicado por n, tá bom? Então, eu vou até trazer duas situações aqui nesta aula para vocês, onde a gente tem aqui um expoente positivo e um expoente negativo também. Vou trazer dois exemplos aqui, tá? Para vocês verem como pode fazer é, resolver esse tipo de problema. Então aqui, pessoal, olha só. Sabendo disso, veja que fica muito mais simples. Então Z² tá? Poderia ser com qualquer expoente aqui, ó. Z² nada mais é que quem, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, o módulo ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, vezes o cosseno de quem, ó? Cosseno de 2, já que o expoente é 2, ó, 2 vezes o argumento. Então, 2π dividido por 3 mais i vezes o seno de 2π sobre 3, de novo, pessoal, tá? Então, ó, é o n, né, o expoente, a gente multiplica pelos argumentos, tá bom? Então, ó, bem simples a gente enxergar essa nossa, essa nossa potência, né? Bem simples esse processo, por isso, para deixar na forma polar, é muito mais viável nesse tipo de operação, tá bom? Tanto na potenciação quanto na radiciação, vocês vão ver na próxima aula. Então, fica aí que a gente vai ver mais um exemplo, olha só. Pessoal, e como ficaria é, o nosso expoente sendo um número negativo? Sem problema algum, tá? O problema vai ter apenas se ele for aqui uma é, uma fração. Porque se ele for uma fração, a gente vai ter que transformar numa raiz. Lembra lá na, na na potenciação, ou melhor, na radiciação, né? Nas aulas de radiciação, quando eu tenho um número elevado a uma fração, por exemplo, x elevado a um meio, isso aqui não é mais é que é a raiz quadrada de x. Né? x sendo um número positivo ou nulo. Então, aqui, ó, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Lembra que a gente tinha essa propriedade lá na radiciação? Então, é, essa ideia aqui, quando o expoente é negativo, não tem problema algum. Vamos aplicar a mesma relação que a gente aprendeu no tópico anterior. Então, eu tenho aqui, ó, como é que eu calculo z elevado a menos 2? Pessoal, z elevado a menos 2 é o módulo. Ó, aqui estaria o nosso número, tá? É o módulo, que é o módulo 2 elevado a n, que é n, o expoente, é menos 2, tá bom? Vezes o cosseno, então, aqui, o cosseno de π sobre 6, o argumento multiplicado por n, que é n, o expoente, sempre o expoente. Então, menos 2 vezes π sobre 6, isso aqui daria menos π sobre 3, tá? Eu achei interessante trazer essa questão, porque o nosso... É, argumento ele ficou com um sinal negativo aqui, né? o candidato ao argumento. Né? Então, eu tenho aqui ó, menos pi sobre 3, mais, olha só, pessoal, mais i vezes o seno também de menos pi sobre 3, já que o argumento aqui do seno também, ó, no seno, ele também é multiplicado por n, que é o expoente. Né? Então, eu tenho aqui, pessoal, a nossa expressão. Tá? Então, eu tenho que deixar esse argumento aqui positivo. Tá bom? Então, como é que eu posso resolver esse pequeno problema? Pessoal, veja aí que é, essa interpretação é interessante a gente fazer, por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês. Olha só, vou colocar aqui o nosso plano Complexo, né? Fazendo um link lá com a trigonometria, com o ciclo trigonométrico, o ciclo aqui unitário. Então, olha só, observe que menos pi sobre 3 é menos 160, né? Então, é menos ou oh, menos 60. Então, ele estaria aqui, pessoal. Como eu tô andando no sentido é, anti-horário, quando o ângulo é positivo, quando eu ando no sentido horário, o ângulo fica negativo. Então, tem aqui ó, 60 graus negativo, né? Então, aqui ó, eu vou até melhorar menos 60 graus. Então nosso ângulo, o nosso número complexo ele está aqui, tá? Então é o seguinte, como é que eu faço para transformar esse carinha aqui? E é interessante a gente lembrar desse grande detalhe. Esse carinha sendo positivo. Bom, a gente tem que só se ligar numa coisa. O seno aqui, ó, ele é negativo. E o cosseno aqui ele é positivo. Concorda comigo? Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque é o seguinte. Ó, observe, isso aqui é uma, uma relação bem importante. que Se eu tivesse 60 graus aqui, vou colocar com números. Se eu tivesse 60 graus aqui, o seno dele é o oposto do seno de menos, de menos 60. O cosseno dele é igual ao cosseno de menos 60. Tá? E o seno, olha só que interessante, que o seno de menos 60, tá? o seno de menos 60, que é o nosso candidato, ele é igual, pessoal, a quem? Ao menos seno, olha só, menos seno de 60. Concorda comigo? Ele é o oposto do seno de 60. É isso que eu estou dizendo aqui. Agora, o cosseno, é por isso que o seno é chamado função ímpar, né? que a gente estudava lá na, na, no estudo de funções trigonométricas. Então, o cosseno de menos 60, vou colocar aqui também, ó, o cosseno de menos 60 graus... É quem, pessoal? É a mesma coisa que o cosseno de 60. Concorda comigo? É a mesma coisa que o cosseno de 60. É por isso que ele é uma função par. Né? Então, com essa informação, sabendo que 60 é o π por 3, tá? Estou apenas pegando um ângulo aqui para a gente ter uma ideia onde é que ele está. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui que z ao quadrado é 2 elevado a menos 2, que é 1 quarto. Lembra disso? Então eu inverto a base e deixo o pontos positivos. Então fica 1 meio elevado a 2, que é 1 quarto. Vezes o cosseno, pessoal, olha só. Cosseno de menos pi sobre 3, que é a mesma coisa que o cosseno de pi sobre 3. E o seno de menos pi sobre 3, ó, o seno de menos pi sobre 3, o seno de menos pi sobre 3 é a mesma coisa que o menos seno de pi sobre 3. Então vou ficar aqui, ó, menos i, tá? Vezes o seno. Então, só estou invertendo o sinal aqui. Ó. De quem? Ó? Vou deixar ele positivo agora. De pi sobre 3. Tá, pessoal? Aí, eu já entro uma outra pergunta que pode ser uma questão de prova. É por isso que eu achei interessante fazer essa, esse probleminha aqui com vocês. Se o problema pedisse para você... Então, aqui eu já deixei o nosso argumento ali, o candidato a argumento. Porque eu estou fazendo essa... essa né? Todo esse jogo aqui com vocês, porque pessoal, esse número aqui ele não está na forma polar. Se a gente for pegar a forma polar, na sua é, na sua com toda a sua formalidade, né? Porque eu tô falando isso, porque na forma polar esse carinha aqui é positivo. Esse carinha aqui é positivo. Aí eu pergunto para você, essa expressão aqui estaria correta, não tem problema nenhum, é z elevado a 2, mas eu pediria para você, tá. Como é que eu transformaria esse carinha, ou esse carinha eu poderia fazer a partir daqui também, não tem problema algum, tá? para encontrar essa expressão aqui na forma polar? Se o problema é disse para você, calcule z elevado a menos 2 e é, marque a alternativa onde temos a forma polar tá, de z elevado a menos 2. Então, quem é que seria esse número? Eu deixo aí, né? Porque eu, eu gosto que vocês aí, é muito interessante vocês pratiquem, tá? Porque é só praticando que a gente aprende, não tem outra saída. Beleza? Então, esse exercício aqui que eu deixo para vocês. E, pessoal, é, essa aula de potenciação foi pra gente é, iniciar aqui, tá? As leis de, Timó, de Moivre, né? E agora a gente vai pra próxima aula praticando aqui a segunda lei, né? Conhecendo a segunda lei. E onde a gente trata da radiciação. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para hoje. A gente se vê na próxima aula. Valeu!